Fala guerreiros, eu sou o Thiago Fracão e seja bem vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui em mais uma lenda nova trazendo para vocês. Hoje a gente estamos aqui na Casa do Capeta. Cara, olha é o nome Sinistro, da casa, hein? Thaís. Meu Deus, beleza. Me o pessoal chama a casa da Casa do Capeta. Por quê, pessoal? Nessa casa, essa casa está atrás da Thaís, mais ou menos uns 50, 70 metros. E essa casa, pessoal, morava um rapaz, um homem já, um senhor. Já tinha uma, uma certa idade aí, parece que tinha uns umas idade aí, né, Thaís? Uhum. E ele era conhecido como João Capeta. O pessoal chamava ele de João Capeta. Onde ele ia na cidade, onde ele estava. Ele era conhecido como João Capeta. E o João Capeta ele morava junto com a mãe dele. A mãe dele era muito de idade, já parece que, tinha que ele tinha que ajudar ela a fazer tudo, até tomar banho. E ele não gostava, cara. Ele não ajudava, ele maltratava a mãe dele, pessoal. E um certo dia a população descobriu que o João Capeta estava maltratando a mãe dele, que ela era maltratada pelo João Capeta. E a população veio em peso na casa dele. E apedrejou ele em frente à casa dele. Diz que mor ele morreu, Thaís, na frente da mãe dele ainda. Nossa, é triste, aí levaram né? a mãe dele para o asilo, o local ficou abandonado. E diz que o João Capeta aparece de noite Pai, nessa Thiago, casa. É impressionante que tem muita gente que faz isso com a mãe, sabia? Sim, cara. Como pode, né, cara? Uhum. E essa casa ficou conhecida como a casa do Capeta, pessoal. Você aí, pelo... escrito, é conhece algum João Capeta? É. Alguém que... Que maltrata a mãe tem que cuidar da mãe pessoal não pode maltratar não tem que respeitar pai e mãe na Thaís quantas vezes os nossos pais cuidou da gente sim. né trocou fralda deu banho e agora por que que a gente depois de velho não vai fazer isso pelos nossos pais pai e mãe é tudo para gente pessoal a gente tem que cuidar deles mas vamos lá pessoal conhecer a casa do João Capeta Olha o nome cara é, é sinistro sim, é sim. pessoal deixa muito like se inscreve no canal e bora para mais uma exploração Pessoal, já estamos chegando, Tiagão ali, carro lá atrás. E aquela ali é a famosa casa do Capita. Tô cansada já, hein, cara. Acelerar o passo aí, senão não vai ficar o dia inteiro aqui. Acelerar. <risos> vamos ver se a casa do João tá aberta, né? É. Mas parece que já tá, tô conseguindo é ver a porta. na casa do Capita, né, cara? Então, aí eu tava pensando. perigoso o YouTube é até bloquear se ficar falando muita coisa, então, muito esse nome. É, vamos chamar ele de João, né? É. É, vamos lá pra casa do João, então. Seu amigo, João? É meu amigo, nada, né? Ó, pra ir na casa do João, você tem que andar na. na. no trigo. No Pessoal, sódio. e a gente fala, né? Que tem que cuidar dos pais e mãe. Um dos mandamentos é, ó, né? Honrar pai e mãe. Respeitar os pais, né? É. Então, se você tem uma mãe aí, um pai, dá valor, gente. Que depois que se vai. Aí não tem mais jeito. Caraca, velho. Que casinho. E o João ainda, ele, ele nem sofreu, tá aí? Com a, com a morte da mãe dele. Porque ele morreu primeiro que a mãe dele. É. Ele achou que a mãe dele é primeiro que ele, ó. Ele foi apedrejado aqui na frente. É, não morreu nem dentro eles da casa, na frente. Vocês chamaram ele, ele veio aqui pra frente. O pessoal começou a tacar tijolo, pedra nele, Pedrejaram ele. Nossa, já tô não. com medo. Eu tô com medo de entrar daqui. E tá aí o pessoal responde? Olha a enxada lá, Thaís. Aí ele responde: opa, pode entrar. Pode entrar. Licença. João. Censa, João! Olha isso aí, olha isso aqui! Nossa Vem daqui, Ah, obrigada, Thiago, pela autorização pra entrar na sua casa! não! Censa, Thiago! estamos com todo Você... respeito aqui, João! É rosa, tá vendo? É mesmo, cara! Não sei agora, não! É rosa, cara! Mal tanto de ter ali, Então! Eu acho que hoje em dia, o pessoal que arrendou o local fica jogando isso aqui, né, cara? Ah, com certeza, Thiago, e Pronto. ele era filho único, né? Filho único, era só ele e a mãe dele, nem pai ele tinha, cara. Uhum. Nem sei se o pai dele tinha morrido, o que, que aconteceu, mas só sei que morava ele e a mãe dele aqui, cara. A mãe dele, até vou tomar banho, precisava da ajuda dele, cara. Imagina, a gente cara. não sabe se era cadeirante, se era mãe de é. idade, né, não sabemos. Não a, a gente sabe que pandeiro. depois ela foi pro asilo, né? A população colocou é, ela no asilo, porque daí não tinha daqui. mais familiares para cuidar, né? E colocou Mas aqui. com certeza no asilo ela tava sendo bem mais cuidada do que, com o, do que o próprio filho. Cara, sinistro então, isso. Cara, fala pra você que eu tô arrepiando aqui dentro. Olha, eu também, cara. Sai para fora primeiro, que daí eu vejo que os dois aí dentro não capem. Ah. Olha, gente, olha os detalhes desse piso, pessoal. Meu... De mim. O banheiro não era grande, o era pequeno. Olha isso. Quer é outro quarto. É. Cara, eu tô escutando barulho de carro lá na frente, cara. E a cabeleta fica longe, hein? Fica. A caixa d'água ali, ó. Deve estar tá molhando tudo essa casa, porque o forro já tá indo pro beleléu. só é complicado quando você deixa o carro muito longe, cara. Dá medo. Dá medo. Quer a cozinha? Olha, que piso. Um de uma porta um de viu? Um verdade. Entrou enxurrada aqui, Entrou mesmo. Nossa, cara. Que cabelo, velho. Medo? Por que o sofá não come assim? Será que ele trancava ela aqui? Então, isso que eu tô pensando, cara. tá vendo que é um cômodo pequeno, tem só o sofá? Ah, concorrente, Thaís. Ele trancava a mãe dele aqui, cara. Olha o tamanho da janela, nem entrava a ventilação direito. alguém tentou subir aqui, ó. As marcas. Verdade. Adri. ADR, né? A A, tem ADR. Nossa, velho, ele trancava a mãe dele aqui, cara. Com certeza, o pessoal tem roupa, tapete aqui, ó. Vamos ver atrás dessa porta aqui. Tem uma coisa aí. Amarela. Tem. Não vai. Olha por cima. Não vai. Acho que é uma capa. O que, que é? É uma capa, cara. Entra aí. Moderna, pita, isso, tem bastante coisa aí, né? Aí. <coughs> Olha, pessoal, tem um, tem um santo ali, Thaís, tá quebrado? Um santo? santo. Tiago, eu acho que esse cômodo aqui ele trancava ela, cara. Certeza. Você vê que é um cômodo que nem era pintado de rosa, ó. Olha o tamanho da janela. É, cara. Né? Na verdade, olhando assim, deveria ser uma dispensa, né? Sim. Que... Mas. Ele Eu acredito que ali, ele trancava ela aí. E ela devia dormir nessa coisa aqui, Com cara. Com certeza. Que judiação. Olão, Vamos olhar cara. ali em volta, ó. Tem um negócio ali, ó. Mas, galera, é, por isso que o pessoal veio aqui. O pessoal descobriu que ele tava trancando aí ela. e ela. Tinha até corrente ali, então, cara. Descobriu que ele tava judiando bastante dela mesmo. Nossa, velho, ele era safado. Mas cara. imagina o tanto que ela não sofreu até o pessoal descobrir isso, então, né? Então, ele batia nela, né, Thaís? Tá Cuidado aí. Quero uma o quê? Uma dispensa? Não, uma lavanderia. Lavanderia. Ó, deveria ter uns sacos aí. Vê se essa porta tá aberta, porque eu acho que não dá, ó, é enxurrada. Uhum. Não dá. E aqui era a cozinha, pessoal. Vamos dar uma voltinha e volta? Vamos. Uma voltinha e volta. Uma voltinha e volta. Por que não fala fazendo um quadrado em volta. Cara, Às né? vezes a gente dá a volta nas casas e a gente acha uns cômodos lá lado de fora, né? É. E eu falo sempre assim, é isso. Agora eu velho, fico, fico mais dó da senhora ainda, cara. Então. Ó, deveria ter mais alguma coisa aqui, ó. Talvez uma construção com um fogãozinho a lenha, né? Talvez sim. Então, Olha lá o mato entrando lá. Lá de dentro da janela É que nem aquele aquele ditado, né, pessoal Ninguém tem direito de julgar ninguém, né, Thaís É verdade Mas é, ele procurou, né Ele procurou, cara Fazer isso com a mãe, com a própria mãe né, Criou ele A gente fala assim, mas também não sabe o que, que ele já passou, né O que, ah, que ele mas passou é louco, tá? Mas isso não. não justifica fazer isso com a mãe não. Mesmo que a mãe dele tenha sido ruim pra ele alguma coisa assim Não sabemos, né Uhum. Não fazer isso, cara é Mas a gente não, não julga, né? A gente vem conhecer a história E como falaram que ele ficou aí no local A gente veio aqui pra conhecer é, Pelo que foi nos falado, ele morreu aqui, pessoal Por aqui, né, Thaís? Sim. Chamaram ele pra fora e começaram a pedrejar ele Pedrejaram ele, a mãe dele Saiu pra fora também, eu acho, pra ver né? disse que morreu na frente da mãe, né? A uhum. mãe dele acabou vendo ele Pedrejado aí Ele procurou, pessoal, ele procurou mas agora eu fiquei, fiquei triste com aquilo ali, cara, de ver aquele quartinho. A cena, né? A cena. Provavelmente foi ali que a mãe dele estava presa, cara. Ele trancou a mãe dele dentro daquele quarto. E provavelmente ela dormia naquele sofá ali, cara. Foda, Thaís. Bora. Bora embora, então? Não. Bora embora, né? Não, não. Galera, a gente vai encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa muito like, se inscreve no canal. E lembre-se, cara, cuide da sua mãe. Dá um abraço nela, um beijo nela, na mãe do seu pai. E respeite ele sempre, né, isso? Isso mesmo. A... Chega no seu pai e na sua mãe agora Vai lá e dá um abraço Fala só assim, o Thiago Furacão que mandou te dar um abraço É, Thiago Furacão mandou te dar um abraço Um beijo, abraço seu pai sua mãe E fala que ama eles isso mesmo Até a próxima, tamo junto É nóis, falou, fui!